Opa! E aí, galera? Beleza? Eu espero que sim, galera. Vou trazer aqui um vídeo rapidão para mostrar aqui o teste é, desse mouse aqui, ó. O Redragon Storm M808, tá? É um mouse de entrada aí da Redragon. Então, é um mouse excelente, tá? Excelente mesmo. Então, vou estar tá trazendo o teste de pólen aqui dele rapidão para vocês verem aqui, ó. Deu aí, ó. 918, 918, né, de hertz, e tempo de resposta de 1.9 ms, um resultado excelente, mano, é... agora já subiu um pouco, tá, o... a velocidade máxima de pólen dele, galera, é porque meu mousepad, aqueles mousepad, <risos> horrível, horrível, baratinho mesmo, então, creio eu que isso prejudica aí, é que o, o mouse chega aos mil de poling mas ele chega assim tá galera quase aos mil pelo que eu vi pelo que eu vi aí é que esse mousepad é horrível galera. é a poiqueira a gente sempre tá tentando evoluir buscar o melhor mas tá difícil é, é no dia de hoje tu fica investindo é muitas coisas de uma vez então para quem quiser comprar o redragon tá 189 aí ó na Cabum, caro pra cacete na amazon tá mais baratinho então é um preço excelente já que esse daqui eu comprei na no aliexpress e paguei 98 reais tá galera é eu usei o cupom de desconto de 40 reais eu criei uma conta nova é, usei o cupom de desconto tirei 40 reais então foi uma compra excelente, mano. O mouse é muito top mesmo. Só para vocês terem ideia, eu, eu tinha um Lemox aqui. Ó, é, vou fazer a, o teste de polling para vocês ver, Ó, ó, deu 118. Tempo de resposta de 8ms e resultado ruim. Para vocês verem a diferença, que um mouse de entrada da Redragon já. Já dá. esse é de entrada, tá, galera? Nem é um mouse top. Então, vocês imaginam um mouse top mesmo. Então, se você quer mesmo aí um mouse de entrada e gamer, eu recomendo demais esse Redragon aqui. E é lindo, mano. Ele tem vários jogos de luz. Sem falar no software dele, que é completo, mano. Completo mesmo. Desculpa, não é esse daqui, tá, galera? Esse aqui é de outro tutorial que eu fiz do Lemox. Eu vou abrir aqui o... É, não, não era pra abrir isso, não. É pra abrir o, o, esse daqui, filho. Ajuda nós, computador. Beleza, aqui não, não vou mostrar o aplicativo da, da, da Redragon, porque creio eu que vocês sabem que tem de tudo aqui. É, tem macro, DPI, customize aqui, os efeitos de luz. Mano, é um mouse, ex, mano, muito lindo mesmo, muito lindo mesmo. Então... Quem quiser comprar, mano, eu recomendo demais esse mouse. É muito lindo. Essa webcam não vai pegar o mouse, tá, galera? Porque é, é baratinha essa webcam, então não vai pegar. Mas, mano, é muito lindo o mouse. Pode comprar sem... sem medo, galera. É lindo, lindo demais. Então é isso aí, galera. Fiz o teste e fui. Bora que bora. Até a próxima. Não esquece de deixar aquele like para ajudar o canal, beleza?